E nesse vídeo vou te ensinar três exercícios que vão te ajudar a emagrecer o rosto de maneira mais rápida. Se gostou do assunto, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder nada. Muitas mulheres que desejam emagrecer o rosto utilizam maquiagem para conseguir isso. No entanto, nem sempre é fácil conseguir o efeito desejado com esse tipo de técnica. Mas você sabia que existem alguns exercícios que podem ser feitos para afinar o seu rosto de maneira totalmente natural? Além dos exercícios, mudar alguns hábitos também podem te ajudar a ficar com o rosto mais magro. Esse exercício se chama ginástica facial. Perder peso não é fácil. Emagrecer uma parte específica do corpo, como o rosto, por exemplo, é mais difícil ainda. No entanto, a ginástica facial pode te dar uma mãozinha caso você deseje emagrecer o rosto sem utilizar maquiagem. Os exercícios da ginástica facial são bem simples. Não demandam muito tempo e você pode fazer em casa. Segundo especialistas, esses exercícios devem ser realizados todos os dias e você deve fazer de frente para o espelho. Para diminuir as bochechas, sorrir pode te ajudar a emagrecer o rosto. Sorria e procure forçar o máximo os músculos da face. Responsáveis pela formação do sorriso, tome cuidado para não forçar os músculos do seu pescoço. Fique sorrindo assim por 10 segundos. Depois, descanse por 5 segundos e repita esse exercício um mais 10 vezes. Para emagrecer a testa, faça os seguintes exercícios. Primeira parte, você deve levantar as suas sobrancelhas o máximo que conseguir. Não feche os olhos. Agora sim, você deve fechar os olhos e deixe-os fechados por 10 segundos, sem relaxar as sobrancelhas. Agora, relaxe as sobrancelhas e abre os olhos. Segunda parte. Com os olhos abertos, você deve franzir a testa e tentar aproximar as duas sobrancelhas, o máximo possível. Segure por 10 segundos, agora relaxe o rosto, descanse por 10 segundos e repita os exercícios 10 vezes cada um. Lembre-se sempre de descansar 10 segundos entre cada sessão. Esses exercícios podem funcionar para você ou não. O tipo de rosto varia de pessoa para pessoa. Portanto, um exercício que pode funcionar muito bem para uma, pode não funcionar para a outra. Portanto, a recomendação é sempre procurar um especialista para te ajudar a definir quais exercícios são os melhores para o seu caso. Caso queira saber mais como emagrecer de forma mais rápida e saudável, vou deixar o um link de um vídeo aqui na descrição, que tenho certeza que vai te ajudar muito mais. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Beijo e até o próximo vídeo.